Glórias a Deus, glórias ao bom Deus. Graças a Deus estamos ao vivo mais uma vez com a nossa madrugada no reino. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E também para o nosso fortalecimento espiritual. Esses momentos de oração e de leitura da palavra é um momento onde a gente glorifica Deus. E reforça a nossa vida espiritual. Alimenta a nossa alma, porque Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu te cumprimento com a paz que excede todo e qualquer entendimento. <risos> em nome de Jesus. Sem perda de tempo, peço a você que já abra sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 12. Os últimos versículos do capítulo 12 de Mateus, aliás, os últimos isso é exatamente, os últimos versículos do capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 46, abra sua Bíblia em nome de Jesus, se você não tiver uma Bíblia, eu peço a você que abra a descrição do vídeo, que o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, amém? Mas não deixe de ler a palavra com a gente, em nome de Jesus. Melhor que você tenha uma Bíblia, mas se não tiver, está aí a palavra na descrição do vídeo. Já aproveita para deixar um like para ajudar o nosso trabalho em nome de Jesus. Se inscreva, se não for inscrito, ative o sininho das notificações para que você possa receber notificação de novos vídeos. E não deixe de comentar, compartilhar, é, interage com a gente aí a respeito da palavra, se você quiser fazer alguma pergunta a respeito da palavra, é pedir uma oração, fazer uma crítica, uma sugestão, deixa seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho, e a gente entende que a gente não está sozinho nessa, nessa obra de meditar na palavra, levar a palavra de Deus a todos, como Jesus ordenou aos seus, aos seus seguidores, aos seus discípulos em nome de Jesus, então deixe seu like, suas redes sociais, seus grupos de whatsapp, faça salvo do evangelista para você conseguir trazer mais pessoas para estar com a gente, meditando a palavra e orando nesse momento peculiar que é a madrugada do reino, em nome de Jesus, amém? <tos> Abra sua bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 46, onde Jesus fala da sua família, a família de Cristo, mas antes vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, graças te damos Senhor, graças te damos por essa vitória de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua presença Pai, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, o nosso louvor nesta noite, Ô oh, Pai, que a Tua Palavra esteja, Senhor Deus, estabelecida em nossos corações, que a Tua Palavra, Senhor Deus, esteja enraizada no nosso coração e produza frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, para a Tua honra e para a Tua glória. Derrama o Teu Espírito, a Tua graça sobre nós, nos dê saúde, paz e sabedoria. Repreenda todo mal, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa família nos protegendo de tudo aquilo que não provém de ti, de todo mal neste mundo que jaz no maligno. Onde quer que estejam um, neste momento, unido em oração conosco, Senhor Deus, abençoe esta vida, abençoe esta família. Vasculhe, Senhor Deus, do coração, porque só o Senhor conhece o intento do coração do homem, só tu conhece a agonia e tudo que cada um passa diante da tua presença. Só o Senhor entende cada ser humano individualmente como eles são, da forma que são, da forma que o Senhor fez, oh Deus, fala conosco, nos enche da tua presença, em nome de Jesus, amém, amém Senhor, glórias ao bom Deus, Mateus capítulo 12, versículo 46 diz assim, <coughs> quando Jesus estava pregando a grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos seus discípulos, afirmou, Eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Aleluia. Alguns evangelistas, se não me engano, uma... Tiago, é... Tiago, no, né? Marcos é, diz que eles estavam dentro do templo, por isso que esse emissor que diz, essa pessoa que fala com Jesus que sua mãe está lá fora e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com ele é, estão lá fora, né, fala que está lá fora. Alguns evangelistas dizem que eles estavam dentro do templo. Ou dentro do templo, ou fora do templo, a questão é que o capítulo 46 começa dizendo que havia uma grande multidão ouvindo a pregação de Jesus. É interessante que onde que Jesus estava sempre havia uma grande multidão. Jesus quando precisava estar só com seus discípulos ou só com uma pessoa, ele precisava sempre escapar das multidões porque a multidão o seguia o perseguia onde que aqueles é estivessem. Nós temos várias passagens na Bíblia onde que Jesus teve que fugir da multidão para estar sozinho. Muitas das vezes ele sai até calado sem falar com seus discípulos para poder conseguir ficar sozinho, porque Jesus, ele sempre procurava, a Bíblia sempre diz isso, que ele sempre procurava um lugar mais afastado para ele ficar sozinho e orar a Deus. Quando ele faz é, aquele grande milagre de andar sobre as águas, era uma madrugada que ele tinha acabado de descer do monte onde ele estava orando, falando com o Pai. Mas o fato é que onde ele estava sempre havia uma grande multidão, ouvindo Jesus pregar, ouvindo a sua sabedoria, ouvindo a sua mensagem a respeito do reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que o povo o seguia para ouvir ele falar, porque ele não falava como os fariseus falavam, mas ele falava como quem tinha autoridade, o que isso quer dizer? Ele falava como quem sabia o que estava dizendo, ele falava com convicção, ele falava com plena certeza, realmente com muita convicção, com seriedade aquilo que ele falava, ele falava com muito temor, com muita seriedade mesmo, com autoridade, porque ele realmente sabia do que estava falando, porque ele, ele Jesus é a própria palavra. O capítulo de João, o capítulo 1 de João diz que ele era a palavra que estava com Deus no princípio e era Deus. Então ele falava como quem tinha autoridade. Portanto, quando ele ressuscita e ele aparece no meio dos seus discípulos, a Bíblia diz, algumas traduções diz que ele ele fala com seus discípulos que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Em outras traduções está escrito que ele diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. De certa forma, dá no mesmo. O povo ouvia porque ele falava como quem tinha autoridade. E o povo também ouvia porque ele falava como, como quem tinha poder. As suas palavras tinham poder portanto por onde ele passava sempre acontecia um milagre um morto ressuscitava um cego via um coxo paralítico saltava sobre teus pés sempre acontecia um milagre um leproso era limpo o um mudo falava o um surdo ouvia pessoas endemoniadas tinham esses demônios expulsos e as pessoas voltava a si deixando a escravidão daqueles demônios então onde ele estava sempre acontecia coisas tremendas então não era só suas palavras que atraíam a multidão, mas também o seu grande poder e por outro lado a sua grande sabedoria porque como eu disse, ele, o povo mesmo disse que o ouvia porque ele falava diferente ele não falava como os fariseus e ele aqui pregando a sua grande multidão e o interessante é que hoje essa, como que eu vou dizer, essa responsabilidade de pregar as multidões foi passada para nós, os filhos de Deus. Portanto, Jesus, quando ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e diz, hoje, diz agora, eu vos dou poder para pisar a serpente, para curar os enfermos e é da liberdade, os, libertar os, os endemoniados, se beber alguma coisa mortífera, não falar mal, então Jesus disse que dá poder aos seus discípulos, ele ainda diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele, faz um, ele dá uma ordem imperativa, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então perceba que essa responsabilidade hoje de pregar o evangelho, de divulgar as palavras de Deus hoje, ela foi passada para os filhos de Deus, para os que têm certeza que são salvos, aleluia, porque nós não seremos salvos, nós somos salvos, é uma grande diferença, Paulo disse isso para nós que somos salvos, Paulo diz aos coríntios, que a palavra de Deus para muitos é loucura, a pregação do evangelho, a pregação das escrituras, a pregação da cruz para o mundo, para muitos no mundo é loucura. E para nós que somos salvos, Paulo fala bem claro, para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Então é por isso que eu tive, coloquei no meu coração essa responsabilidade toda noite, está aqui lendo uma palavra, mesmo que alcance uma ou duas pessoas, nem que seja por alguns minutos, mas que essa pessoa possa ouvir a palavra, já vou ter feito, já vou ter contribuído para o reino dos céus com uma, uma fatia muito grande, porque Paulo diz que a palavra de Deus ela tem poder, de penetrar onde o bisturi do médico não penetra, pode ser uma vírgula, uma letra, mas se ela vir em cheio, carregada da unção do Espírito Santo, ela pode transformar uma vida, mudar um caminho, uma rota, ela pode trazer cura, fazer efeitos, é, monstro, efeitos terríveis na vida de uma pessoa, e quando eu digo terrível, eu digo de, de ser poderoso, e não de ser ruim, mas de de fazer coisas tremendas na vida das pessoas, porque foi assim comigo, foi assim na vida de muitos que aceitam a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Então Jesus pregando a multidão, a Bíblia diz que do lado de fora, a sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Jesus tinha muitos irmãos e irmãs, então, o versículo 17 diz que então alguém movizou a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Até hoje a gente não sabe o que, que a mãe de Jesus e os seus irmãos queriam falar com ele. Porque a verdade é que, com exceção de sua, irmã, de sua mãe, ou talvez até de alguns dos seus irmãos e irmãs, mas a verdade é que nós temos relatos dentro da Bíblia que até seus irmãos tentaram matá-lo por inveja por não entender o porquê dele estar ali e fazer o que ele estava fazendo a gente não se a gente não sabe ao certo o que que eles queriam falar com Jesus e a gente também não sabe ao certo o porquê Jesus não falou com eles de imediato a Bíblia não diz que Jesus é, como que eu vou dizer? Não, não quis falar com ele. Jesus simplesmente dá essa resposta aqui que nós, nós acabamos de ler e vamos agora entender o porquê. Mas a gente não sabe se depois Jesus saiu para fora e conversou com sua mãe e com seus irmãos. Mas o que ficou registrado para nós é que Jesus quando recebe a notícia que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, e quando eu digo irmãos, eram irmãs e irmãos, que Jesus tinha irmãs e irmãos. Quando Jesus recebe essa, essa notícia, desta pessoa, que a Bíblia não fala quem é, mas com certeza poderia ser algum dos seus discípulos, a Bíblia diz que ele não sai para fora de imediato, e nem disse se ele sai depois, mas nos relata que ele diz assim, quem é minha mãe? quem são meus irmãos? Olha a pergunta que Jesus faz para aquela pessoa que levou para ele essa notícia que os seus irmãos estavam lá fora, que ele ia falar com ele e também sua mãe. Ele pergunta mas quem são? Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Mateus não escreve aqui se aquela pessoa responde ou se ela ou ficou, se ela responde ou ficou calada, mas nós não temos relato aqui da resposta daquela pessoa. Mas, entretanto, no capítulo 40, no versículo 49, a Bíblia vai dizer que Jesus, em seguida, ele estende suas mãos em direção aos seus discípulos e afirma. Mateus coloca aqui uma palavra dizendo, ele afirma. Quer dizer, ele disse com convicção. Eis a minha mãe e meus irmãos ele estende a mão para os seus discípulos em direção aos seus discípulos e quando a gente fala discípulos é, a Bíblia não diz ao certo se esses discípulos tinham mulheres no meio ou se, se, se era só homens alguém vai dizer assim, mas lógico que era só homens eram os doze, não, os doze eram os doze discípulos, Jesus tinha doze discípulos, aliás Jesus tinha doze apóstolos, e todos eram homens, mas discípulos, Jesus tinha muitos, centenas. E eu digo com convicção que no meio desses discípulos também tinham mulheres, porque há relato por toda a Bíblia que mulheres o seguia e o servia. Mulheres pobres e mulheres até ricas. Portanto, foi, se eu não me engano, até no livro de Mateus está escrito que mulheres... Ricas como a mulher de José de Alémateia, é, e agora eu não lembro agora o, o marido dessas mulheres, não lembro o nome deles todos, mas é, essas mulheres eram ricas e serviam Jesus com suas fazendas, ou seja, com suas posses. Portanto, quando ele ressuscita, quem vai até o seu, o seu, o seu túmulo, as primeiras pessoas aí até os seus túmulos eram essas mulheres levar bálsamo, mirra, óleo, levar perfumes para poder preparar, passar, para poder fazer aquele trabalho no corpo dele. Então Jesus estende as suas mãos não só para os doze, mas para todos os seus discípulos. A gente tem que ter que tomar cuidado quando a gente lê apóstolos ou discípulos. Jesus tinha centenas de discípulos. Então ele estende as suas mãos seus discípulos em direção aos seus discípulos. E a prova de que seus discípulos também tinham mulheres é que ele diz aqui, olha, eis a minha mãe e meus irmãos. e versículo 50 ele diz assim, todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que aqueles que fazem a vontade de Deus fazem parte da sua família. A família considerada de Jesus, a família que Jesus fala que tem mais afinidade para ele, que tem mais valia para ele, vamos dizer assim, tem mais valor para ele aqueles que fazem a vontade de seu pai. Talvez, talvez Jesus estava dizendo daquela forma para arrepender até seus irmãos, porque certa vez eles tentaram até matar eles, Matar ele, o tirando do tempo, precipitando e tentando jogá-lo de alto de uma montanha. E a Bíblia diz que Jesus consegue fugir das garras dos seus irmãos e daquela multidão que o queria matá-lo. Só porque ele leu no livro de Isaías que o Espírito Santo estava sobre ele para fazer todas aquelas obras. Ele começou a falar das obras e o povo e também os seus irmãos começaram a ficar irados. Então Jesus disse, Aqui nessa passagem, ele diz, olha, minha, os meus irmãos e minhas irmãs, minha mãe, a minha família, é aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. E ele é meio fácil em dizer, meu pai que está nos céus, porque talvez se ele dissesse a vontade de meu pai, talvez alguém poderia interpretar que ele estava falando de José, mas não, ele estava falando de meu pai, o Todo-Poderoso o Deus dos céus e da terra, o Deus dos céus, aquele que fez os céus e que fez a terra, o Todo-Poderoso está falando de Deus, a minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Aleluia. Então Jesus está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus faz parte da sua família. E quando ele ensina a oração, aquele protótipo de oração que o povo hoje chama de oração do Pai Nosso, porque a gente não tem relato na Bíblia que Jesus deu um nome a essa oração de oração do Pai Nosso, esse é um título que foi dado pelo povo religioso, mas aquele protótipo de oração que ele ensina em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, se não me engano, ele diz que a vontade de Deus ela tem que ser feita na terra assim como ele é feita nos céus fazemos a vontade de Deus aleluia agradarmos aquele que nos trouxe a salvação através de Cristo Jesus nosso senhor e depois mais para frente Jesus disse que naqueles dias o grande dia da sua volta aquele dia que ele virá para buscar o seu povo a noiva do cordeiro ele disse que aquele dia será como nos dias de Noé. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque como foi, como a gente leu na live de domingo, pela manhã, onde a gente lê ali que Moisés fez a arca, quando Deus manda Moisés fazer, mandou, manda Noé fazer a arca. A Bíblia vai dizer que a única família que se escapou foi a família de Noé e foi escolhida por Deus. E Jesus disse que a sua volta será como nos dias de Noé. Haverá um povo escolhido, uma família escolhida. Na arca de Noé entrou uma família. E com Jesus, nos novos céus e nova terra, também entrará somente uma família. É a família de Cristo. Os filhos por herança, por adoção, que estão em Cristo, Jesus, que Paulo fala no livro de Romanos. Aqueles que foram enxertados na videira. E quem é a videira? A videira é Jesus. Através do sangue de Cristo, através da grande salvação trazida por Deus, nós fomos enxertados na videira. Jesus fala em João capítulo 15 que nós somos, ele é a videira verdadeira e nós o ramo. E o pai o lavrador. Aleluia. E ele diz que aquele ramo que não defronta Fruto, o pai, o lavrador, o pai que é o lavrador, corta e lança no fogo. Isso o que, que quer dizer? Que Deus, ele faz a escolha dos melhores ramos. a mesma forma que ele fez a escolha no dia de Noé, dizendo para Noé: Você e sua família, Noé, escapará da grande calamidade que virá sobre essa terra, onde destruirei essa terra com água. Aleluia. E extirparei, eliminarei de toda a face da terra, tudo aquilo que tem fôlego, mas você e sua família, aleluia, e todos os animais escolhidos, um casal de cada um, se escapará dessa grande calamidade, e Jesus disse que naquele dia será como no dia de Noé, no dia que ele voltar, somente uma família escapará de todo o tormento, que foi separado para este mundo, essa é a grande verdade, essa é a grande profecia de Deus, que um dia este mundo será destruído, Isaías diz que até os céus serão destruídos, e uma prova grande disso é quando João escreve na ilha de Pátimos, que ele escreve o livro de Apocalipse, ele diz que haverá novos céus e não nova terra, por que haverá novos céus? Porque até os céus serão destruídos, alguém pode dizer assim, mas como que Deus vai destruir a sua casa? Não, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus está acima dos céus. Aleluia. Ah, mas Jesus acabou de dizer o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Deus, Ele está em todo lugar. Mas o seu trono, Ele está estabelecido sobre os céus. Portanto, o salmista diz que Ele se inclina para olhar os céus. Aleluia. Tem muitos mistérios da Bíblia que nós vamos entender somente o um dia que nós estivermos lado a lado, face a face com Deus e se cumprir aquela palavra que João escreve em uma das suas cartas se não me engano na segunda epístola de João ele escreve e ele fala isso duas ou três vezes ele diz que naquele dia nós veremos Jesus como ele é hoje todas as imagens e caricaturas e vídeos e atores e desenhos que se fazem para poder mostrar a face de Cristo, como Jesus era, não chega nem perto daquilo que nós vamos ver naquele dia, como ele é. Não como ele veio em terra, mas glorificado. Um grande rei, nosso sou contentado, o rei dos reis e senhor dos senhores. E quem verá a grande face do rei naquele grande dia? A família de Jesus, aqueles que fazem a vontade de de Deus. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar nessa live, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez, para a honra e glória daquele que nos escolheu como família, a sua grande família que um dia estará com ele para sempre, em nome de Jesus. Essa é a fé do verdadeiro cristão. O cristão que não tem fé, que é Há um novo céu, uma nova terra esperando ele. O cristão que não tem fé, que há um paraíso esperando, o cristão que não tem fé, que Jesus vai voltar e levá-lo para estar com ele, num lugar de delícias eternas, como está escrito no Salmo. Se ele não crê em nada disso, eu não sei que cristianismo que se vive. Aleluia. Pois se tudo isso não for verdade, em vão a nossa fé. Paulo vai dizer: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, em vão é nossa fé. Aleluia. Mas ele ainda diz que o justo viverá pela fé. Jesus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, não teve provas físicas, palpáveis nem visíveis, mas pela fé creio. Aleluia. Pela fé esperam, pela fé aguardam pelo Redentor, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor Deus querido, Deus amado, Deus de misericórdia, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por mais este momento podemos estar aqui lendo a tua palavra. Eu peço a ti que o Senhor ministre no nosso coração, Senhor, Deus, a toda a tua verdade descrita na tua palavra, Senhor não nos deixe confundido de forma nenhuma. Que a Tua verdade esteja sempre latente diante de nossos olhos, dentro do nosso coração. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado, Senhor Deus, por termos escolhidos para fazer parte dessa grande família que um dia estará contigo para sempre, esse grande reinado, esse lugar de delícias eternas, onde nós voltaremos para o lugar aonde Adão foi tirado. Ô oh, Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por nos restituir novamente o nosso lugar. Que está separado para nós desde a fundação do mundo. Pai querido, Pai Santo, derrama o Espírito sobre nós. Nos dê sabedoria, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, que a gente fica perdido dentro da nossa própria sabedoria. Mas que a gente possa extrair a sabedoria vindo do Teu trono. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor, eu te peço. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bom, que a graça e a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a nossa vida mais uma vez peço a você que se você tiver alguma dúvida acerca da palavra, se você tiver algum pedido de oração deixe aí nos comentários, não deixe de forma nenhum de deixar um like para ajudar a gente nesse trabalho. Você não tem ideia como ajuda quando você faz o um simples gesto de apertar aquele botãozinho do like. Você não sabe como que ajuda o nosso trabalho e deixar um comentário também para a gente interagir, engajarmos juntos e e estudarmos a palavra de Deus juntos deixa um comentário, uma crítica entendeu? deixa aí um tema que você queira para a gente ler na próxima, na próxima madrugada no reino compartilha, não deixe de compartilhar traga mais, o maior número de pessoas que você conseguir para estar com a gente aqui ao vivo ou até mesmo depois que esteja gravado porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma para a nossa carne também porque o salmista diz que a Palavra de Deus ela é cura para nossos ossos. A Palavra de Deus ela é completa. Amém? Então faça isso, faça essa obra do evangelista. Compartilhe. deixa o seu like. deixa aí um comentário para participar com a gente. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sino das notificações. E no mais, eu te espero amanhã às 23h56 na nossa Madrugada no Reino em nome de Jesus, nós vamos completar esse propósito de terminarmos as nossas 365 lives um ano de madrugada no reino em nome de Jesus, nós vamos fazer isso para a honra e glória daquele que nos amou primeiro amém? então fica na paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida não só hoje, mas por toda a eternidade se você crê, diga e escreva aí, amém em nome de Jesus. Fica na paz. Fique com Deus. E até mais tarde. Em nome de Jesus. Fica na paz.